The <laughs> cat Fala galera, beleza? Felpon aqui na área pra vocês e hoje estamos aqui mais uma vez em um vídeo completinho do K-Drop, beleza galera? Hoje a gente vai abrir aqui 5 caixas, que são as caixas da Black Week. Que que é isso galera? Provavelmente é vai ser da Black Friday, né? Então é mais uma promoção, mais uma coisa legal aqui que o K-Drop tá fazendo pra vocês, beleza? Tivemos agora recentemente, tivemos os docinhos, né? Que foi o Halloween. Ficou acho umas 3 semanas com a promoção de docinhos ali, né? Que você podia... É... Conseguir itens aqui do site apenas com doces, né? E é o mesmo esquema que você podia seguir, abrir caixa, ganhando doces, depositar. E era uma forma mais fácil de você conseguir colocar itens aqui. Colocar itens não, né? Colocar dinheiro aqui sem precisar realmente colocar. Então, estamos aqui com essas caixas aqui, a BlackWiki. E hoje o vídeo vai ser dedicado a abrir cada uma delas, né? São essas cinco caixas. Então... Bora lá, vamos abrir aqui, vamos fazer o seguinte, vamos abrir essas caixas, depois a gente abre uma de faquinha aqui, estamos com nossos 1115 dólares, beleza? E vamos começar abrindo aqui essa caixa flash, que aparentemente é a caixa mais barata que tem, então não deve ter itens tão caros aqui, tem Harper Beast, né? E não sei, parece que os itens são itens mais ou menos, vamos abrir duas delas, não, vamos abrir mais, né? Vamos abrir cinco delas e vamos ver se a gente tira alguma coisa top aqui, vamos lá. Se eu tirar uma RP Beast, eu juro que eu coloco pra sorteio, velho, nesse vídeo Gastamos 2,75, conseguimos 3,25 Foi um lucro razoável, né? Mas vamos vender e vamos abrir de novo Ver se a gente consegue tirar algum item bom Mano, faz tempo que eu não dou sorte, assim, tipo Pegando item mais caro de uma caixa Eu lembro que, mano, eu estava... Aqui a gente perdeu 50 centavos Vamos continuar abrindo eu lembro que eu estava abrindo... Eu abri uma caixa, acho que foi... Foi no CSGO Live muito tempo atrás, muito tempo atrás, que eu postei uma pitch que, tipo assim, era o meu último dinheiro que eu tinha naquele site eu recebi meter o louco e ver o item mais caro da caixa. Quem lembra que foi uma M9 Safir Safari Bom, essa caixa aqui, é aparentemente, tá dando bigas, né? Agora a gente conseguiu uma com lucro, uma sem lucro e uma com o mesmo preço que a gente pagou nela, praticamente. E não tá nem... Perto de Vilmar Marper Beast. Ó, o lucro tá 10 centavos. Né? Eu, se tiver paciência de ficar o dia todo aqui abrindo caixa. Vocês talvez consigam. Vamos abrir agora mais essa última vez. Vamos ver se vê algum item legalzinho. Essa caixa aqui parece ser boa. Hein? Ah, essa caixa deu... Bigas, Vamos, então, abrir a próxima caixa. Essa caixa flash é a mais barata. É, então, vamos, vamos por ordem de preço, né, galera? Vamos abrir agora a Galaxy, que é da Black Week. Vamos lá. 2 doleta custa. Vamos abrir 5, 10 doleta. O item mais caro é a faquinha, pelo que eu vi aqui. Né, Revolution. Vamos ver. Vamos ver se a gente tira. Vamos lá. está então, pagando uns 10 dólares A gente tem que, pelo menos, lucrar aí o dobro, né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, o dobro. Não sei se essa caixa é cara. É, 1 dólar de lucro, né? 1 dólar é 65 Electric Hive, essa, essa WP ela é um pouco antiga, pra quem lembra lá dos... Não, não, estamos, não estamos bem com o caixa hoje, galera. Vamos abrir aqui mais umas duas vezes a Galaxy, por ver se a gente consegue tirar o um item legalzinho aqui. Olha se vai, hein? Hum, aqui a gente ripou. Vamos mais uma vez ver se a gente consegue tirar o um item legalzinho aqui. Vamos ver, vamos ver... Não, ripamos, Isso Aqui eu ter certeza... Ah, 4 doletas, vai. Estamos numa mescla, né, galera? A gente tá... Eu acredito que a gente tá com saldo positivo, ó. Ganhamos os é, 8, 9 dólares, mas de qualquer jeito não tá sendo um saldo tão positivo assim, né? Vamos agora abrir, aumentar o preço aqui. Vamos abrir essa Fênix aqui, que custa 4,50 doletas. E o item mais caro dela é a faca, a Marble Fade, a luva, a Marble Fade. Aqui já tem os itens mais legalzinhos, né? 22,50, vamos ver se a gente consegue pelo menos pegar o dobro, pegar o um item caro aqui. Beleza? Mano, 27 5 doletas de lucro Tá vindo bem, você viu que o lucro tá, tá vindo o lucro, a gente começou com 1115 Ali em cima já, já tá 1127 Já tá vindo o lucro, pra gente poder Falar que não saiu do prejuízo, né, mano Mas aqui, acho que a gente saiu agora Perdemos dois doletas, vamos lá, vamos abrir de novo aqui Aí ó, tiramos o item bom aqui. Vamos deixar essa K aqui o upgrade, né? Pegamos o item aqui, pegamos o dobro do preço. Essa caixa aqui já valeu a pena pra gente. Vamos pra próxima, então. Pegamos o item com. Não o item com o dobro do preço, né? Mas nós pegamos os itens ali, os dava o dobro do preço. Então, estamos com o mesmo valor e com uma casinha de 26 dólares. Agora vamos abrir uma caixa de 8,50. E essa caixa LED aqui, que é 49 dólares. Mas agora a gente vai abrir a caixa vírus e... aproveite só as faquinhas aqui, os itens mais caros. A WP roxinha aqui, antigaça, A WP boom também, né? Muito antiga. 42 doleta. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? Um lucrozinho, né? Lucrozinho. Pegando uma faca pelo menos, sei lá. Ó, 42, 13... 13, reais, 13 dólares de lucro. Vendemos, vendemos, vendemos. Agora a gente abre de novo. Mano, a gente tá saindo lucro aqui, ó. 130, já que tem aquela casinha que você ser 1.156, já dá bom, guys, é dá bom. Ah lá, pronto. Conseguimos uma gut, guys. Conseguimos uma gut. Vamos parar nessa caixa aqui. Mano, eu comecei mais ou menos nas caixas, mas você viu aqui, ó. Já conseguimos uma gut, Battle Scare. Beleza, mas é sem doleta. A gente gastou 42, pegamos item de 100 doletas. Deixa eu, deixa eu ver os itens aqui, tá, que tá bugado aqui pra eu poder conseguir vender, estamos aqui ó, conseguimos esses dois itens aqui, que esse aqui eu vou dar upgrade, esse aqui eu vou não sei, acho que eu vou ver se eu faço um sorteiozinho com ele. Não sei se vocês vão querer. Porque ela é Barry né? Vamos abrir a última caixa, né? Do Black Friday. Black Week, né? Que Black Friday. Alert, alert. Vamos ver. Essa aqui eu não vou abrir 5, né, Mas Senão ela vai ficar muito caro. 245, é muito isso. Vamos abrir duas dela e vai dar 98 dólares. O item mais caro é a Marble Fade. Se eu tirar esse item ou uma faquinha cara, eu tô com o cu virado pra lua. Vamos lá. Aqui já ripamos. É aqui já foi duas K. Vulca... Ah, a Vulcan deve ser cara. vou deve ser cara. É cara, 40 e poucos dólares. É caro, mas não pagou a caixa, vamos lá, abri de novo, vamos ver se vem. Não sei se, esse, se essa caia é cara. Aqui a gente tá meio que ripando, galera. Vamos tentar mais duas vezes pra ver se a gente tem sorte de tirar a faquinha, velho. Não. Será o pneu que é cara, hein? Não, não é cara não. Caralho, velho. Vamos lá, mais uma vez, galera. Mais uma vez, vamos ver se a gente consegue. Lembrando que tem aqui, ó, as moedas golds, né, que eu vou mostrar pra vocês depois. Eu falo galera, não desacredita, conseguimos aqui a nossa Butterfly Bom, é... não sei nem o que dizer, velho, acho que... Mano, olha o lucro que a gente teve aqui Mano, se eu vender... Ó, lei que a gente pegou o manel Leonor aqui Eu vou vender essa aqui e vou ficar só com a Butterzinha Eu vou mandar ela pro meu inventário Caralho, velho, nós conseguimos literalmente... Ó, calma aí, beleza, nós temos... Deixa eu, deixa eu ver só qual, qual foi a somatória aqui de lucro que a gente teve 668, praticamente o preço da Butter aqui Tivemos um lucro de 668 dólares, galera E, mano, sensacional, sensacional mesmo Esse site, eu falo, esse site aqui é justo, cara Ele é justo Mas, enfim Vamos lá, vamos mostrar o que mais tem aqui no site Além desses itens Eu vou fazer o upgradezinho aqui da K Como prometido pra vocês E vou ver se, vou, vou perguntar Comenta aí se vocês querem que faça um sorteio Dessa faca aqui, ó Gut Lorry, Battle Scare, beleza? Vamos lá, área do ouro, galera O que que é a área do ouro? Explicando aqui, mais uma vez, pra quem não conhece O site, ele dá a chance de você conseguir começar jogando sem precisar colocar dinheiro, beleza? Então, arredor aqui tá vendo essas moedinhas? É tipo uma forma de dinheiro que você pode conseguir aqui no site para poder abrir essas caixas aqui. Tipo essa aqui, por exemplo, pode ser caixa de jogo, vai. Essa aqui é de arma no caso, mas aqui ó, 960 golds, eu tenho 10 mil poderia abrir essa caixa aqui. Vou abrir uma só para dizer para vocês. <coughs> Vamos lá. Ó, por exemplo, 960 golds não Precisei colocar nada, consegui 68 centavos Vende e tenta abrir uma caixa Depois de 70 centavos, sei lá Como consigo esses mandinhas Aqui galera ó, Ouro grátis, você vem aqui é, E aqui vai ter várias tarefazinhas pra você poder Fazer pra você conseguir o ouro aqui ó Colocar seu e-mail, seguir os caras lá no Twitter Ver o vídeo, enfim E você colocando aqui, você consegue, você consegue Juntar ouros e poder abrir as caixas pra poder começar Beleza galera? Então esse aqui é o área do ouro O meu código promocional, galera Pra quem quiser aí, vai estar dando 55 centavos De USD pra você começar a participar participar de graça beleza 55 centavos de doleta você clica aqui ó código promocional e escreve felps beleza que ele vai estar dando para vocês aí 55 centavos se não me engano de dólar para você poder começar a brincar beleza galera que mais vamos lá upgrader. aqui tem também o jeito a forma né Upgrader, beleza galera vamos lá eu vou dar o upgrade nessa caixa, nessa casa a casinha né como prometido para vocês o que que eu vou fazer eu, Upgrade é o seguinte: eu coloco. Se eu quero o um item que é 1.5 vezes mais caro, duas vezes mais caro, 5 vezes mais caro, 10 vezes mais caro, eu vou colocar aqui 5 vezes mais caro, beleza? Aí aqui já vai dar. A, a porcentagem é conforme a quantidade que você quer, o preço, né, galera? Então vamos supor, eu venho aqui. Bom, ele já deu aqui os itens 5 vezes mais caro, eu vou querer pegar essa. Vamos ver se a gente consegue pegar uma Gucci, vai, fio de teste pra poder fazer um sorteiozinho melhor. A minha chance são 20%, né, galera? 5x, 5 vezes 1 para 5. Então, vamos fazer o upgrade aqui. E vamos ver se a gente tem a sorte de pegar uma Gut Knife Lorry. Aqui a gente acertou, perdemos. A chance era baixa mesmo. Mas eu arrisquei. Beleza, galera? Vamos tentar aqui com essa aqua Aquamarina como outra. Agora eu vou colocar duas vezes. Duas vezes 50%, galera. A chance aumenta. Então a gente pega uma WP Neonor aqui. 47,05, né? Vamos lá. E vamos ver se a gente consegue pegar a WPzinha aqui. Pelo visto, ripamos, galera. Também não conseguimos. E aqui é a hora que a gente tem que parar, né? A gente sabe que não tá indo muito bem. Pra gente já conseguir um puta item Que tá aqui no inventário E, mano, é muito simples aqui Se você pegar qualquer item aqui Por exemplo, eu vou pegar essa MW aqui depois pra mim, né? Essa Butterflyzinha Zika Mas é só você vir aqui, clicar na sua fotinha E mandar o item pra tua conta que, que não tem segredo mesmo Por exemplo, sei lá, pegar qualquer item aqui, vai Collect Ele vai procurar o item no Market E ele vai pegar lá o item lá no, no mercado Dentro do K-Drop E vai mandar já a oferta pra tua conta Pra você poder fazer a trade, beleza? Lembrando que se você... Vamos supor que você use meu código felps aqui ó coloca aqui ó felps vamos supor que você coloque felps use o meu código aqui, você ganha 55, jogue, ganha mais, ganhe mais, mais, ganha um item de 10 doleta, 20 doleta e você quer tirar o item. Pra você tirar o item de 20 doleta, por exemplo, você vai ter que colocar 1 dólar pra poder retirar o item. Então é simples galera, você vai colocar aqui o dinheiro, né? você vai colocar meu código, vai ganhar o dinheiro, vai jogar, jogar. Se você conseguir um determinado valor que você esteja satisfeito, pra você retirar esse item, você vai precisar colocar 1 dólar pra poder retirar, beleza? Então é isso, obrigado pelo suporte galera, não se esqueça de usar o meu cupom aí, Phelps. Tanto pra colocar item, vocês vão ganhar um bonuzinho aí, uma de lucro tanto para simplesmente não querer colocar nada só participar esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo falou